Precisando de um material multimídia de qualidade? Imagens que causarão impacto? Animações que surpreenderão seus clientes? Apresentações poderosas? Bem-vindo ao Estúdio Reação! Aqui, imagens e animações em vídeo são tratadas como um diferencial estratégico, produzidas através de soluções criativas com a mais alta tecnologia, focando seus objetivos Estúdio Reação, seu laboratório multimídia.